Meu nome é Akio Okabayashi, é, comecei em 2012, né, já vai para cinco anos e comecei como atendente de caixa aqui e hoje estou trabalhando como gerente da lotérica em Mundo Novo. Tinha uma planilha assim feita no Excel, né, ele mesmo fez um modelo lá e a gente fazia naquele sistema assim, contava o dinheiro, né, via quanto que... Tinha faturado tudo, colocava e era tudo na calculadora ali em cima. Era tudo manualmente. Mas depois que o senhor disse comprar a lotérica, aí né, veio o, o sistema do Horasoft Ágil, aí facilitou mil por cento. <risos> é aqui na nossa lotérica, sim, né? Todo, nós estamos com três terminais, então, tipo, como fecha às cinco e meia, né, quatro horas o primeiro caixa já começa a fechar. Ela já fecha, tira a fita, faz os cálculos, né, e lança no, no, no sistema ágil. Ela mesmo lança e faz o fechamento do caixa. Aí depois, o resto do horário, né, já faz só a diferença de caixa. E assim, os três caixas, consequentemente, até 5 e 30 né, fecha os três caixas. E no dia seguinte, né, eu checo todos os, os fechamentos dos três TFL, confiro o dinheiro também, tudo, né, pra... É para ver quanto que precisa para né, fechar a conta da 043, né? checo também os, se foi tudo registrado, se foi tudo certinho e, e ver também né, o volume do dinheiro, para ver se do dia, né, se dá para cobrir o 043 e se no 003 né, tem o um saldo suficiente, caso haja defasagem nas contas. Ah, isso ajudou bastante, né, porque antigamente tudo era né, anotado, na base da caneta, num pedaço de papel, para poder controlar. Hoje não. Hoje no próprio sistema né, já tem a quantidade registrada, tanto da Loteria Federal, né, Telecena, tudo já está registrado. Já tem o estoque, aí se né, marca a saída, quanto que saiu, já, já saiu o valor da saída, né, e já, já entra direto no cálculo do, do fechamento de caixa. Simplificou bastante. Além de ter ficado mais fácil né, e mais fácil de controlar, né, agilizou bastante o tempo de serviço. Tudo, todo o processamento, né, que tudo que passa no, no TFL é registrado. Quando a gente tira aquele êxito então quando tem qualquer diferente caso, a primeira coisa que a gente vai é ali, para ver aonde é que pode ter errado. O funcionário né, sabe que tudo que é feito ali é registrado. Né? Então, acho que os caixas também trabalham com mais consciência do que na época que era todo manual, entendeu? Hoje tudo que se passa na máquina ele é até registrado. Então, a gente também tem um sistema de câmera de imagem, né? Muitas vezes, o... às vezes o cliente chega reclamando de alguma coisa, a gente puxa na câmera e pelo câmera e pelo registro que tem no TFL a gente consegue desvendar qual foi o, o... o erro, se isso se... Se ocorreu, né? Para quem não tem o sistema hoje, eu acho que o sistema seria, né? Uma mão na roda, como se diz o povo, assim, numa língua mais, mais vulgar, porque além de ter todo o controle na mão, entendeu, e a, a, o próprio sistema, entendeu, está vigiando, né, e, e, e a operadora de caixa também sabe que tudo que ela faz ali está sendo registrado, então ela vai pensar, né, dez vezes antes de fazer qualquer que ou, ou coisa assim, porque a gente tem todo o controle. Para quem ainda está fazendo manualmente, eu não sei se tem alguma planilha para controlar esse tipo de coisa, acho que o sistema ágil da DoraSoft é o ideal, porque além de, de controlar tudo, né, além de poder registrar tudo que acontece dentro de uma lotérica, né, você tem a tranquilidade de que ali está tudo registrado. Tudo que você está fazendo dentro de uma lotérica está né, registrado e o proprietário também ele pode acompanhar, não, não apenas... Né, é, de frente a frente com o gerente e também né, via, via, via net na casa dele ou no escritório dele que seja. A qualquer momento ele pode abrir o sistema onde ele estiver e, e acompanhar o sistema. E é que ele faça um plano né, do, do, desse sistema da DoraSoft que pelo menos para nós foi uma, uma coisa muito boa.